É, aqui o Tear, é, para mim, eu acho que não só para mim, mas como para os pássaros e para outros bichos também é uma ilha, né? é um refúgio aqui no meio da cidade, no meio do bairro da Tijuca, pela quantidade de árvores que tem e pela horta que a gente mantém aqui. Então as crianças têm contato com essa diversidade maior, né? que elas não estão acostumadas geralmente no dia a dia. E aqui a gente tem um sistema de captação de água da chuva também. Uma casa que foi bioconstruída, foi reformada com bioconstrução, né, seguindo a técnica de permacultura, com telhado verde. A gente tem a compostagem, tem o miocário e tem a composteira. Então as crianças entrando em contato com essas experiências, ela, ela conhece mais ainda essa diversidade, conhece mais ainda essa natureza, se sensibiliza por ela. Eu acho que é preciso conhecer para preservar, né, como é que a gente vai preservar uma coisa que a gente não conhece. O TEAR, desde 2012, quando iniciou essa, esse projeto Círculo da Terra, vem recebendo cerca de 30 escolas por mês, escolas públicas, e isso significa cerca de 4.500 crianças que vêm no, no, no horário da turma, no turno, ou seja, no turno da escola junto com seus professores, vivenciar, a, é, essa experiência a céu aberto, esse conhecimento que é ofertado a elas é, nessa relação entre artes e ciências da natureza, entre educação estética e educação ambiental. A gente toca né, nesse aspecto de uma forma é, muito essencialmente porque a gente entende que é assim que a criança aprende.